O Novo Testamento menciona o novo nascimento nove vezes, arrependimento setenta vezes, batismo vinte vezes. Mas alguém disse, eu não contei, por isso não sei se isso é um exagero ou não. Mas alguém declarou que a segunda vinda de Cristo é mencionada mais de 380 vezes. O que eu sei é que é mencionada com frequência. Cristo disse, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O quadro da civilização nos dias de Noé está descrito no livro de Gênesis, em seu sexto capítulo. Diz que o povo era cheio de maldade, imaginações perversas, corrupção, violência. Toda a imaginação dos seus corações era má. Isso não se parece com nossos dias? Não podemos deixar de imaginar maldade quando assistimos muito à televisão e vemos tanta violência e crime, e lemos a respeito de crimes em nossos jornais todos os dias, pessoas que são assaltadas, assassinadas e roubadas e tudo mais o que acontece. Isso nos preocupa, pois entra em nossas mentes e nos enche de temor.